Que tá super tendência, usando por cima, né? Então, tá aqui, a gente vai usar por cima. Este cropped aqui, eu fiz ele usando retalho, tá? Eu não sei se o vídeo já foi pro canal ou vai antes desse, mas, enfim, tem molde, vai ter molde tanto da cam... do chemise, que é um chemise, tá? Quanto do cropped. Este tecido que eu estou usando é um bengaline, lá do Saia de Saia. Eu vou deixar o link aqui embaixo no bloco de informação para você poder adquirir o mesmo tecido. Esse tecido está super em alta e detalhe, está tendo agora a... Eu não sei quando que esse vídeo vai pro canal. Então, eu não sei se ainda vai estar em promoção, mas está tendo a liquidação anual lá do Saia de Saia, tá? E, então, acho que vale muito a pena, porque, inclusive, este tecido está na promoção. Tem tecido por R$ a gente, tem tule. Tule daquele tule bordado bordado por 19,90 então tá valendo super a pena é, as meninas lá do grupo já sabem tá todo mundo já aproveitando para comprar eu vou tentar postar esse vídeo para para vocês ficarem sabendo dessa liquidação porque eu sei que não é todo mundo que tem Instagram né então para galera que não tem Instagram eu vou postar aqui no vídeo falando né falando para vocês avisando para vocês poderem aproveitar a liquidação anual lá do saia de saia bom Chega de falar e vamos começar, então, a montar aqui o nosso chemise, tá? Eu vou colocando aqui o molde e vou cortando. Gente, eu estou usando um tecido xadrez, então a gente tem que ficar muito atenta na hora de fazer bater aqui, olha. para você não cortar isso torto, na hora de encaixar a lateral tem que ficar certinho. Quando você for cortar meio frente, cortar certinho. Então, eu alfineto quando eu tô trabalhando com esse tipo de tecido... Pra não correr o risco de ficar as imagens tudo estorcidas, tá? É, então, eu vou acelerar o vídeo, eu vou cortando, eu vou colocando o molde aqui e vou cortando. Bom, então, vamos terminar esse chemise aqui, né? Deixa eu pegar aqui as partes dele. Não, aqui, ó. Gente, o que, que a gente vai fazer aqui na manga? Ó, vocês vão fazer essa aberturinha aqui, ó, cortando em... Tá vendo que eu cortei, tipo, em um Y ali. E aí, vocês vão cortar um pedacinho de tecido pra colocar um viés aqui. Cadê meu viés? Aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei, e aí, a gente encaixa aqui, olha, e costura, que é pra fazer a carcela, tá? Então, aqui na parte da manga é isso. Aí, depois que você colocou a carcela aqui, você vai colocar lado direito do tecido com lado direito do tecido, e vai fechar a lateral aí da sua manga, tá certo? Este daqui é o punho da minha manga. O que que eu fiz, olha? Eu dobrei aqui, olha, pra dentro. Opa, dobrei pra dentro e dobrei pra dentro. Alfinetei aqui. E agora, eu vou passar uma costura pelas laterais aqui, olha, do punho. Quando eu virar, é só encaixar lá e já vai estar tá acabadinho, Tá vendo? parte da frente da blusa, virei duas vezes, tá vendo? Que é a parte do botão, alfinetei, e vou passar uma costura aqui, olha, fechando aqui, que é essa parte onde a gente vai colocar os botões, você vai repetir esse processo dos dois lados. Depois, você vai vir aqui com a lateral e vai colocar lado direito do tecido, com o lado direito do tecido, e vai passar uma costura, olha, unindo aqui, tá vendo? E aí, você pode, depois disso, já encaixar esta lateral ali na parte das costas, tá? A minha gola é uma gola mais simples, ó, tá aqui a minha gola, eu coloquei lado direito do tecido, com lado direito do tecido, eu vou passar uma costura pela essa parte lateral e pela essa parte superior, deixando aberto aqui, olha, que é onde a gente vai encaixar ali na camisa, tá? Tá? A gente vai para a máquina fazer todos esses passos aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Aí a, gente, aí, a gente tenta posicionar a câmera de uma posição que vai melhorar para vocês. Só que daí vem um gato, mexe no tripé e a gente não vê. Não pegou costurando, né, a manga. Gente, o que, que eu fiz? Eu encaixei a minha manga aqui na cava, olha, tá vendo? Passei uma costura e terminei aqui passando uma costura na overlock só para dar acabamento, Tá? Aí, fiz a barrinha também, só virei duas vezes pra dentro, olha, e fiz a barrinha. Vocês vão ver o que que eu fiz aqui. Aqui na frente, olha, só pra fazer uma gracinha, eu passei... Tá dando pra ver, né? Eu passei aqui, eu tô usando uma linha pra costurar. isso daqui é uma linha de pesponto em cima, embaixo a linha comum, tá vendo? Mas em cima eu tô usando uma linha de pesponto. Então, só pra fazer uma gracinha, olha, eu passei uma costura aqui, ó. Só pra dar um tira a mais, tá? É, e fiz a barra. A manga, as mangas já estão colocadas, vai faltar o quê? Colocar agora os botões. Vou colocar botão de pressão, tá? É, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando como colocar botão de pressão. É, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação. Mas antes de colocar o botão, a gente vai colocar a gola. Então, o que, que eu fiz aqui com a minha gola? Eu vim aqui, gente... E posicionei, ó, a minha gola aberta, posicionei lado direito do tecido com o lado direito da camisa, do chemise. Aí, você coloca aqui, ó, pontinha com pontinha, bem certinho, ó, aqui. E você vai pra máquina passar uma costura aqui, olha, de fora a fora, mas deixando aberto, porque depois a gente vira, fica mais fácil. É só passar uma costurinha aqui, olha, na gola... Unindo aqui, pontinha com pontinha, tá, gente? Peguem bem certinho aqui a costura, olha, na hora, pra, pra hora que você virar isso aqui pra dentro ficar um acabamento bem bonitinho, ok? Então, agora a gente vai pra máquina. tá aqui, pessoal, o resultado final da camisa aí, né, barra chemise, barra, barra vestido, como vocês queiram chamar, com o corset, que está usando muito, confesso para vocês que não é muito estilo de roupa que eu uso, mas como vocês me pediram horrores, eu trouxe, tem molde, eu não sei qual que vai primeiro aí pro canal, mas vai ter molde tanto da camisa quanto do corset, ele é muito simples de fazer, tá? Não sei qual que vai primeiro aí pro canal. Eu quis cair um pouco fora aí da... da tendência que tá usando, né, que é preto com branco, tá? Então, como tá usando muito xadrez, eu optei por fazer xadrez com um tom que combinasse com o tom do meu xadrez e eu adorei a proposta, Coloquei os botões de pressão, tá vendo? Na cor meio marronzinha também pra combinar. Se você não quiser colocar botão de pressão, você pode colocar aí botão encapado do mesmo tecido, que fica legal também. Aí, você faz a casinha do botão e coloca. Eu preferi colocar o botão de pressão, que eu acho que fica bem mais bonito. Eu gosto muito de botão de pressão nas minhas peças. Molde vai estar disponível no site do 36 ao 56. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só deixar aqui embaixo nos comentários ou pode me enviar por e-mail. Meninas, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais um vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.